Já reparou que no aeróbico tu sua muito mais? Então, por exemplo, a gente vai falar de maneiras objetivas. E isso é individualidade biológica de cada um, tá? Cada um reage de uma maneira diferente, óbvio, assim, na medicina, no amor, nem nunca, nem sempre. Se o cara está fazendo atividade e ele tá suando muito, o cara tá entrando na via de oxidativa aeróbica. Gera, então, você vê que o cara no aeróbico sua muito mais que no aeróbico. Porque você produz como resíduo ali, final H2O. E aí você já reparou que você vai suando, vai suando, vai suando, quem faz aqui atividade aeróbica, ou sabe disso, e de repente ali você está fazendo mais e começa a suar menos. Aí você fala, cara, estou fazendo mais e suando menos. Alguém, ou para até de suar, alguém já percebeu isso? Porque tu o hipotálamo, ele fala, cara, o cara está desidratando, se eu não parar agora... Vou morrer de desidratação, aí depois tu tem que parar porque faz uma hipertermia. Isso que acontece, não sei, em muitas vezes, a gente vai vir lá na frente, se alguém trabalha aqui com lutador de MMA, essas coisas de hidratação, às vezes o cara vai lá, parou de perder! Cara, vai desidratando, hidratando, hidratando, hidratando, hipotálamo, fala, pô, fechou, acabou, amigo. Quando chegou nisso, pode parar, tu só vai esfolhar o cara. Ah, não tá mais perdendo, não sei o que aconteceu, meu irmão, teu hipotálamo tá querendo, tu quer matar o cara, ele quer salvar.